Bom, e mais um ato agora, essa vez é em São Paulo, no Estudantes pela Democracia, onde várias faculdades se uniram para poder discutir o atual momento do Brasil e é luta, claro, lutar contra o golpe, lutar pela democracia. Agora a gente está na reta final. E é muito importante que todos nós sejamos muito atentos para estar nas ruas, debatendo, discutindo e lutando muito para que nossos direitos não sejam é, jogados por água abaixo. É, no próximo domingo, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, vai escrever um capítulo muito importante de nossa história. E é importante, é, aliás, é fundamental que nós estejamos muito atentos, que nós estejamos nas ruas, que nós estamos, estejamos lutando pelo Estado Democrático de Direito. É uma luta pela democracia, é uma luta pelo mandato da Dilma e não pelo governo da Dilma. Eu estou aqui, estou nas ruas e, apesar de ter votado nela, eu não concordo com muitas coisas de governo, assim como muita gente que é contra esse impeachment, esse impeachment que não tem uma base legal, tem interesses políticos e, por isso, muita gente chama de golpe. Porque, de fato, sem base legal, sem crime, a presidenta não cometeu nenhum crime, esse impeachment é golpe. O mais importante ainda é que, depois de passar do domingo, depois de passar essa votação pelo impeachment, nós não saímos das ruas, é importante que lutando, seja qual for o resultado. Para Dilma, ela ficando, nós temos que deixar muito claro o recado que ela deve cumprir, as promessas que ela fez de campanha, é lembrar dela que um governo novo se constrói com ideias novas. E se for o tema, a gente tem que deixar um recado também muito mais claro, de que a ponte para o futuro somos nós. E não o programa dele. Nós estaremos nas ruas, seja lá qual for o resultado, para continuar lutando pelos nossos direitos, continuar lutando por um país livre, onde os movimentos sociais possam se manifestar livremente, onde não haja regressão, onde não haja remoções, onde não haja ajuste fiscal. Um país para o povo, um país para a classe trabalhadora, um país dos estudantes. Agora é hora de nós estarmos unidos, unidos pela democracia, unidos por nós, unidos pelo Brasil. Temos sim que botar a cara para a democracia.